Fala, fala, galerinha, eu sou o Norberto. E aí pessoal, eu sou a Carol. E esse é mais um Elefante Literário com a grande tag musical. <risos> essa tag é original de Victor, do Geek Freak. A gente viu no canal dele e vai colocar todas as informações aqui embaixo, no box de descrição, pra vocês saberem um pouco mais. Diferente de outras tags, essa não tem muito a ver com os livros, mas com música, assim como o nome já diz. Consiste em 16 perguntas sobre o nosso estilo musical e sobre as nossas preferências. Primeira pergunta: gênero preferido? MPB. MPB barra rock e as variações. Vale? Vale, tá. Banda ou cantor mais ouvido do momento? Não. Não, não, não, não, não. Segura, Maísa! <risos> <risos> Segunda pergunta: Banda ou cantor mais ouvido do momento? Eu vou dar uma roubadinha e eu tenho ouvido muito Plutão Já Foi Planeta, que é uma banda daqui, e Cristal, que também é daqui. fui uma cantora e procurei por eles que são muito bons. A banda que eu tô mais ouvindo no momento é NX Zero por causa de um show que teve esse mês e eu acabei não parando de ouvir o álbum novo deles que está muito bom. Terceira pergunta, qual sua música preferida no momento? Bom, eu vou jogar um jabazinho aqui pra uma amiga minha, né? A amiga da gente. A música que eu tô mais ouvindo, que eu sempre dou uma, uma parada pra ouvir, é Minha Receita, de Dani Cruz. E procurem também, que vale a pena. A música que eu tô mais ouvindo no momento é Do I Wanna Know, de Arctic Monkeys, que é a primeira música de todas as minhas playlists no Spotify. Quarta pergunta. Três artistas favoritos? A minha artista favorita da vida é Maria Rita é minha cantora preferida, ouço há muito muito tempo. Depois eu coloquei Kate Tunstall, que também marcou muitos momentos e eu gosto de praticamente todos os músicas dela. E, e terceiro eu coloquei Natty Roots, para dar uma variada e porque também me lembra muitas muitas coisas boas e eu acho legal. E... As minhas bandas favoritas são Fresno, Posição contra Julgamento. Eu ouço desde pequeno, sempre fui fã da banda, desde 2003 mais ou menos. E em primeiro lugar tem Fresno, em segundo lugar Nightwish, que eu conheci em 2003, 2006, pelo This TV. E desde então não parei mais de ouvir. Saudades. E a minha terceira banda favorita é Bébé Grune, uma banda francesa de, é de quê? rock alternativo. Muito boa. É lindo mesmo. Muito, muito, é muito legal. Quinta pergunta. Aquela banda para a qual você sempre volta? Polêmicas a parte, eu sei que muita gente não vai gostar ou muita gente vai gostar, é aquele tipo de banda, mas Los Hermanos eu <risos> escuto há muitos anos e sempre vou para os shows, infelizmente não podia, que teve esse mês em Recife até cheguei a comprar o ingresso. Mas duas irmãs pra todas as épocas e sempre acabo voltando pra eles, não tem para onde correr. A banda pra qual eu sempre volto é Rosa de Saron, um rock católico, né, religioso, que canta músicas variadas, na verdade. Mas volta e meia eu tô sempre ouvindo alguma música da banda. Sexta pergunta. Trilha sonora de filme favorita? Eu não tenho muito costume de ouvir trilha sonora, não assim no dia a dia. Mas eu vou falar as duas que eu tenho no, no meu play, a de Hunger Games, tanto do filme, do segundo filme, como, como do terceiro. E a trilha sonora de Smash também eu tenho e eu costumava ouvir bastante da série Smash. É a melhor trilha sonora. é muito bom. A minha trilha sonora favorita é do filme Lisbeth e o Prisioneiro. Isso aí. <risos> é, só isso. Não tem mais nem o que dizer. Sétima. Música preferida de todos os tempos. Bom, essa pergunta é uma das mais difíceis que eu, que eu achei. E eu decidi colocar Agora Tá, que é uma música de Tonai, gravada por Elis Regina e agora, recentemente, gravada por Maria Rita. E é uma, é uma música que me passa um negócio muito bom. Então, desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito. A minha música favorita de todos os tempos é evaporar, de Fresno, minha banda favorita. E é uma música que passa uma sensação muito boa, que tem uma letra muito bacana, muito forte, e que proporciona bastante reflexões, se você reparar bem. Hum. E aí quem imaginava, né? 8. Último show que foi? Como eu trabalho com eventos, eu sempre tô indo pra shows, ou seja, pra trabalhar, a maioria das vezes ou fotografar, mas o último show... Da data de hoje, que eu fui o show de Liz Rosa, que é uma natalense que mora no Rio. Foi num festival que ela tá fazendo um show e foi o último show que eu me lembro de ter ido. O último show que eu fui, que eu me lembro também, foi no ano passado: o um show de talmegadeira, também norte rio grandeense 9. Música mais vergonhosa do computador, celular tablet, player, etc. Eita, eita! Eu não tenho resposta para essa pergunta, calma, eu vou explicar. Porque, primeiro, eu não tenho música no celular e eu só sou uma pessoa muito prática. Então, eu só ponho música no meu iPod, músicas que eu realmente ouço. Porque, se eu parar de ouvir, eu já excluo, então eu tô sempre mudando e... Enfim, não soube como responder essa pergunta. A música mais vergonhosa do meu computador Certamente de outras vergonhosas, se a gente for saber Mas a mais vergonhosa nesse momento que eu consigo encontrar é Monkey See Monkey Do, da banda Girls Ele botou pra ver, realmente Meu Deus, o que é eu... aquilo? Era boa acho na época, não sei Era não Era não 10. Três músicas mais tocadas do seu player Primeiro, são duas músicas de Allen Gold que eu ouço muito Que yeah. é Animal e a terceira é Moro, na versão de Riz Rosa, que é uma composição de cristal, que é a intuição daqui. Também. As minhas músicas mais ouvidas ultimamente são Heart and the Cage, dos Strokes, In Your Pocket, de Maroon 5, e Love, de Joss Stone. 11. Que música sempre te faz sorrir? A música que eu coloquei para essa pergunta foi Little Talks, de Of Must Men que me traz muitas lembranças ótimas e é uma música pra cima, é uma música dançante é... tudo bom, tudo bom Bom, a música que sempre me faz sorrir é Live High, de Jason Ress Apesar de ser calminha, ela dá uma sensação de felicidade é, é muito, muito boa 12. Música que ouve quando está triste bom, geralmente quando eu estou triste, eu coloco Liz Rosa ou Maria Rita no Sambinha Show que... E vou pra frente e tudo certo. Quando eu tô triste, eu acho que eu coloco músicas ainda mais tristes pra poder me enterrar de vez, porque eu sou meio emo, na verdade, desde pequeno. Então eu coloco. Se eu nunca mais, amor Então, uma das músicas, na verdade, que eu gosto de ouvir é Fabulosa Santa que pariu, do Jay Wacker. Que nome é esse, né? Reflexão sobre o nome da música. Não tem nada de errado, não, pode ouvir. Eu tá tô... tô... esperando. Mas procura aí, procura na música depois aqui. 13. Que música te faz dançar? A música que eu coloquei, me faz dançar, é a música Adieu, de Cora que é a música da nossa vinheta e ela é muito boa. Sei lá, a, a letra não tem muita coisa a ver com coisas alegres, mas a batida é tipo, sensacional, muito boa, muito, muito bom no muito a música que eu escolhi como música que me faz dançar é Nouveau Horizon de Melissa Condat. Uma francesa que tem um estilo meio soul, bem dançante, muito legal também. 14. Bandas e de cantores desconhecidos que você indica? Eu vou indicar quatro bandas, na verdade. É, duas nacionais, que é Musa Híbrida, que é uma galera do Rio Grande do Sul que eu conheci ano passado e é muito massa o som deles. E aquele velho de para Dani Cruz, que é a amiga da gente e tá aí nas produções e show estourada. de bola, estourada. E as duas bandas internacionais que eu recomendo, que não são, acho que não são tão conhecidas, é a que a falou, Bebe Bruna, que é muito legal, e Sul. ela é uma cantora jovem que tem uma pegada meio reggae, soft music muito massa e recomendo. As bandas e de cantores desconhecidos que eu recomendo são Vale do Até. Vale do Até é uma banda do Tocantins, se eu não me engano. Ah, Aqueles que eu citei anteriormente, Melissane Condá, essa cantora francesa. E Daniel Chaudon, cantor brasileiro da nova MPB. 15. Letra ou citação preferida? As duas letras que eu. Lembrei de cara, pra colocar como favorita, foi muito pouco, de Paulinho música E um planeta de música híbrida, que é, sei lá, a música da vida, assim, da pessoa. Muito boa. A música que eu escolhi como letra preferida foi o Processo, de Tom Resende. Ele ainda é um pouco desconhecido mas as músicas são muito boas. Recomendo que se ouça todas. Última pergunta, décima sexta. Que música, cantor ou banda te lembra de alguma situação específica? Acho que essa é a mais difícil. É difícil, que situação é. Porque assim, música né gente? Música tá na vida da pessoa Mas vou citar três aqui, que seriam Nat Roots, que me lembra muitas coisas boas e momentos maravilhosos Franz Ferdinand e Of Most Men que me lembram muito o Lola, acho que dando ano retrasado Que foi muito bom, foi, acho que foi um dos melhores Lolas que eu, que eu fui e Sei lá, muitas, muitas lembranças ótimas. Eu escolhi três músicas também, por ordem de acontecimento, da mais antiga para a mais recente. A primeira é Deixe-se Acreditar, de Mombojó, que eu ouvia muito quando estava na escola e me lembra de momentos muito legais. Depois vem Je Veux, da cantora francesa Zaz, que, bicho, eu me arrepiei agora, pô. Foi muito legal, essa época que a gente, a gente estudava francês e ouvia músicas assim, era muito bacana. E a terceira música é Get Lucky, do Daft Punk, que eu ouvia com alguns amigos e também me lembra de vários momentos divertidos que a gente passou junto, várias experiências legais. Então é isso aí, galera. Essa foi a grande tag musical do Elefante do Literário. Se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal se é a primeira vez que está vendo os nossos vídeos. E não deixe de dar um joinha, que também ajuda muito na divulgação da gente. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais e de ficar sempre ligado no que a gente está postando. Valeu!